Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu e a Thaís viemos aqui na famosa Igrejinha Assombrada, né, Thaís? Isso mesmo. A gente já tinha vindo um, um dia aqui de dia, né? Aham. Uhum. E a gente voltou hoje aqui pra mostrar pra vocês desse canal, do casal Furacão. Cara, é uma igrejinha aqui bem sinistra e tem muitas, muitas histórias, né, Thaís? E aqui na região de Londrina ela é muito famosa, é muito né, Thiago? Cada... Só que o problema é assim, cada um fala uma coisa, então até hoje a gente não descobriu a verdadeira história desse local. A história que eu sei é que uma mulher foi assassinada ali dentro e disse que quando uma pessoa é morta, assassinada dentro da igreja, essa igreja tem que ficar fechada por 100 anos uhum. e essa igreja já faz mais de 100 anos que tá fechada, né Thaís? Sim. Vamos lá dar uma olhada E aí lá. outros falam que também já viu homem aí, isso né? já o homem. Então a gente não sabe realmente a história desse local. É, o que, que o clima aqui é pesado é, né, Thaís? Isso. Nessa igrejinha. Mas é isso aí, galera. Vamos entrar lá dentro, vamos mostrar detalhes tudo pra vocês. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pra mais um vídeo. Tiago, aqui parece ter uma trilha, ó. Vamos dar uma olhada aqui primeiro? Vamos dar uma olhada. Tem uma porta aqui também, tá? Uhum. Né? Nossa, mas ela tá bem diferente daquela vez que a gente veio tá. Já tem mais de um ano, pessoal, que a gente veio aqui Cara, olha, até aquela imagem nem né, em cima, assim, fez tá sinistro, velho Será que vai para algum lugar essa trilha? Ó, Acabou uma uma casa, aí, parece? Né? Aí ela fecha aqui se fechou Agora eu não sei se tem mais alguma coisa para lá, né? Vamos é. entrar lá Vamos entrar lá eu tava lá pela frente? É. Que tinha uma calçada em volta, ó. Sim, é, mas fala pra mim, como que uma igreja dessa fica no meio do mato, assim? Então. Não é? Sim, só que da outra vez que a gente veio, Tiago, aqui tava mais fechado. Tava mais fechado. Ó, parece que eles deram uma limpada aqui. Verdade. Ó, era até aqui, Tiago, ó. A entrada era aqui, desde, então, ó. Assim. Ó, oh, parece que tem coisa ali também, ó. Onde? Aqui para frente não tem nada. Pra cá? Aqui, ó. Ó, não, a casa... aqui era a parte da entrada. Ah, entrada. era aqui a entrada, ó. Fazia assim. Ela tinha assim, meu Thaís. Tá vendo? Uh -huh. Olha que linda a visão. Vamos, Vamos Ah, deveria ver. ser muito bonito, Vamos. Pessoal, já a gente vai entrar. Pra lá, a gente não vai conseguir. Vamos dar um pouco aqui, ó. Que aqui dá para ir um pouco. Ó, teria alguma? Aqui teria alguma construção? Ah, ó, pilar, tá vendo? Sim. Telhas. O que fechou já né acho que não tem nada aí não nossa Tiago a entrada dela deveria ser bem bonita é olha tem a calçadinha. que você viu a... Opa. você viu aqui ó ó aqui continuava calçada Tiago porque aqui continua alta ó ó até ali dá para ver que ela continua tem entrar que no meio vai tá muito fechado. Nossa, tá. Eu estrepei aqui. Então. Vamos ver o que tem escrito aqui. Tem coisa que tira para pra mim. Ó Igreja do Bully, Construída em 1949, inaugurada em 1950, foi abandonada em meados dos anos 80. É, então tem anos aí que tá abandonado, hein? Próxima. E essa construção é antiga. Foi construída em 1949. Tiago, olha a largura dessa porta. Não tinha reparado aquela outra vez que a gente veio. Verdade. Vamos é entrar ali? Hum. Então, aqui quero assim, não, mas não dá para, Não tem lugar para subir. Não é uma igreja muito grande. Nossa, olha aqui, Tá vendo? Podia dar para subir lá, né, cara? Será que não vai ter jeito, né? Não. Será que se eu tentar. Fazer pezinho para você e com Sim, impulso claro. para cima não dá. Eu pensei talvez de subir pelo muro. É, Mas tá. é perigoso. Isso aí dentro, tá caindo tudo, cara. Sim. Perigoso. Não é uma igreja muito grande, né, Tiago? E pessoal, a mulher foi assassinada provavelmente por aqui, né, no Dentro da, da igreja. Dentro da igreja. Que entrou o cara, ali, fatiou ela. Ó, aqui teria uma janela e aqui teria uma porta. É. Aqui deveria colocar santinhos. Sim. E aqui no canto também seria santos? Claramente, é, né? Olha o ali altar. Ali também, né? Nossa, olha o altar. Também. Olha aqui, por escrito aí. Ah, dá para ver que tá escrito 1950. 1950? 17... 17 10 1950 ainda não dá para entender. Deste altar, e não dá para entender. E cara, isso aqui, é né? aqui é uma mãe, tá Sim, é antigo, olha. caraca, não é algum espírito aqui. por que, que era esse buraco aqui então não de já... vela acho que era vela ah, ó. tem hum. resíduos de vela provavelmente aqui ficava Santos sim e aqui era o altar ó é que agora como caiu tudo aí igualou mas eu acho que aqui era mais alto ó. imagina pessoal ó, o padre tá aqui né Thaís era aqui que o padre ficava né Aham uh -huh. aí a mulher tá mais ali para trás ali suponhando O padre tá aqui fazendo a missa Aí chega um cara lá e esfaqueia a mulher na frente do padre. Vale, no meio da missa. Cara do céu. Ó, aqui deveria ter mais uma santinha. Tá isso, tenta filmar e... aquela parte aí. Você assim, vai ver que legal que fica. Ó. Imagina, cara. Cê é louco. E não é muito grande. Eu não sei se na, na, no vídeo eles conseguem ter a dimensão. Ó. Uma aranha. E aqui deveria ser a sala de preparação, né? O padre se trocar. Ah, deveria ser. Guardava hóstia. Sim. Também não é muito grande, pessoal. Não. Aqui, pra... aqui é mais baixo. Aqui já é mais baixo. Mais baixo. Tem a, tem a porta aqui, ó, pra mim, tá? tem muita trilha pra cá, tá aí? Tem, mas... Não dá pra cara. Ah, Fecha. Dá. Tinha que vir com um facão, alguma coisa assim, né? Sim. Nossa, mas é... Ah, na frente dela de novo? É top, hein, cara? Nossa. Olha, tá desmanchando aqui, ó. Tiago, fica aqui no altar que eu vou ali na porta pra, pra ver o tamanho que é. Ó, eu tô aqui na porta e aqui era onde tem, tinha o um sino. Ó, não é muito grande. Ó, tá ó, daqui do altar, ó, vai dar mais ou menos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Sete, oito. Até que 8, 9 metros essa igreja. Bem é pequena. pequena, cara. E Tiago, olha aqui a grossura. Nossa, cara. E parece que ela é feita com aqueles tijolinhos, certo? Sim. Então a gente vai apanhar eles de assim, ó. Não sei. Ah, mas mesmo assim, né, cara? Muito grande. É que aqui é uma uma parte, tipo uma coluna, né? Olha detalhes da porta em cima aí, ó. Caraca, Muito legal. Bacana. Pessoal, então hoje a gente veio mostrar para vocês sobre essa igreja que está em ruínas. Dizem que é muito assombrada, a gente não veio de noite aqui ainda, né Tiago? ainda não veio. Segunda vez que a gente veio aqui, só que é de dia. E este local ainda está de pé, né Tiago? Desde 1949 que foi construído. Então... É. Se vocês quiserem que a gente volta de noite aí, fazer uma investigação, né, Thiago? isso aí. Deixa, deixa aí nos like. comentários, deixa aí muito like que a gente vem sim. Agora a gente vai tirar a thumb, caprichar na thumb porque esse local aqui merece. É muito bonito, muito tem top. muita história aqui. Então, é nóis, falou e fui!